A violência contra as mulheres foi uma das principais pautas do movimento feminista lá nos anos 70. Foi uma das coisas que ajudou a articular os movimentos feministas no Brasil. E aí, com o processo de redemocratização, ele foi incorporado em alguma medida pelo Estado. A questão da violência passou a ser mais difundida socialmente, só que foi difundida de uma forma é, desconsiderando a dimensão do patriarcado, desconsiderando a dimensão do racismo, do capitalismo. E aí, com isso, a violência virou quase que um fenômeno individual, né? quase como uma coisa que ocorre ali entre a vítima e o agressor e que não tem a ver com as estruturas sociais. E aí, assim, quando a gente desconsidera que é um fenômeno estrutural, né, que está na base da manutenção dessa sociedade que a gente tem hoje, a gente despolitiza, a gente esvazia de sentido a violência contra as mulheres. Aí a gente trata o fenômeno como uma coisa uniforme, né, como uma coisa que atinge a todas nós igualmente. E a gente sabe que não é assim, né, que a realidade das mulheres negras, das mulheres empobrecidas, das mulheres trans, das mulheres com deficiência, ela é, de, elas têm especificidades, têm complexidades. Então, na hora que a gente trata como um fenômeno uniforme, a gente aprofunda as desigualdades entre nós. Quando eu digo a gente, eu estou falando tanto do movimento quanto do poder público.